Rapaziada, hoje nós vamos deixar nosso Snoop Dogg Nosso Snoop Dogg não, nosso Snoop Du Snoop Du full <risos> no Clash Royale Snoop Dogg é muito bom, mano Snoop Du topzaço full no Brawl Stars Quer saber como? Se liga só aqui no canal Bruno Clash okay. E aí Clashers, beleza? Mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, já estamos aqui dentro do Brawl Stars. Já vou mostrar pra vocês, mas antes estamos ao vivaço na Twitch. Live de Brawl Stars todos os dias, mano. Link na descrição. Vem fazer parte da família porque tá top demais. Já viemos aqui pra dentro do, do Brawl Stars e galera, não esqueça aí ó. Se você for comprar alguma coisa, não esqueça de usar o código apoiando o canal Bruno Clash. Coloca aqui o código, bota inserir IGG. Tá apoiando o canal Bruno Clash. Tudo que você comprar você vai apoiar, e é claro, se comprar alguma coisa, chega junto e manda o vídeo comprando e apoiando, e manda no meu Instagram, porque você pode concorrer a um desses famosos Gift Cards, mano, é isso. Bora lá, eu tô aqui com meu mano Botzão, e aí Bot, beleza, Gabriel? Tranquilo? Aí sim. Bora fazer a zoeira, a gente já jogou umas partidas com ele aqui, ganhamos três, né? um em cada modo, muito, é mais tranquilo por enquanto. Mas, vamos tentar deixar ele full pra ver se tem diferença mesmo. Se melhora mesmo. Eu vou ver qualquer é ideia. Pra isso temos muitas caixas pra abrir. Vou abrir estilo corta-giro. A... E vamos ver se a gente consegue pegar, tá bom? Bora lá então. Primeiro abrir aqui as caixas do caminho do troféu. Tem caixa grande aqui pra abrir, pegando aqui. É fácil pegar. O nível 9 é facinho de pegar. E aí a gente tenta atualizar ele, subir ele. E depois tentar conseguir aí a Star Power, né? Acessório pra gente botar. Bota no, no foot. Bota no foot, rapaz rapaziada falou pra fazer aí. Ó, vamos que. Ah, porque tá combatido e eles não conseguem entrar. É por isso que o Card Série tá falando. Vamos que vamos, então agora. Ó, não consegui nos caminh no caminho do troféu. Já tem aqui o meu famoso Coronel Ruffs. Daqui a pouco a gente vai subir ele. Ó, outra coisa que eu vou fazer também é estrear meu Daryl One. Mas isso daí é daqui a pouco. Vamos pegar aqui as ca caixinhas, caixinhas, caixinhas. Quando parar de vir os, os pontos dele, a gente sabe que já. Lotou, então vamos ver que, que momento que a gente chega no nível 9, hein? Muito, muito ouro. Inxalá! muito ouro, hein, rapaziada? <risos> Meu Deus. Tô, tô, hoje, eu tô, hoje eu tô palhacito, viu, Vou E não tá com esse ouro, hein? Você é tô louco, pensando. tá tô com muito, hein? Tá maluco, nem sei mais quanto eu tô mais. Tá muito. Ó, abrindo caixa grande. Rapidão, tentando chegar aí no nível... No maior nível, vamos ver se a gente consegue Vamos abrir aqui o pacote de reações Dos, do Ah, Leon, Rosa e Barley, liberei Leon, Rosa e Barley Vamos lá, vamos agora Mais um Boa, deixa eu abrir aqui a caixinha Geminhas Caixa grande Caixa grande Deixa eu pegar aqui mais 50 Ah, ah já lotou Já lotou, deixa eu botar aqui, acho que já foi pro nível 9 hein? Tá maluco, é muito rápido é muito rápido Eu tinha chegado a 100 mil de ouro Agora vai baixar um pouco, né? Mas acho que... Não sei se baixa de 100 mil, acho que não Acho que não, acho que fica pelo menos 100 mil Nossa, 99.777 E aqui ele tá... Nível 9 Nível 9, mano É Aqui tá aparecendo nível 1 ainda, mas já tá nível 9, tá? É que não sei porquê, mas ele fica desse jeito dá uma bugadinha. Ah, agora sim Nível 9, rapaziada Agora é tentar achar aí uh, o, o poder estrela E também o, o acessório Vamos abrir aqui as caixas que a gente tem ainda Ah, vamos abrir lá do Do passo anterior, né? Acho que é melhor que é Aquelas caixas que sobraram Deixa eu ver aqui se dá tá pra gente conseguir achar Será que vai conseguir? Pelo amor de Deus Esse aqui a gente deixa mais caixas Opa, acessório Cobertura Rufus arremessa três sacos de areia pra proteger o Cara, saco tem 2 mil de vida é aquele... Mano, esse saco de areia é muito legal mano Ele acaba dando uma proteção pra vocês Se o cara tiver no autofire, fire, meu amigo É um abraço, ele não acerta não Show demais, já conseguimos aí mais Um acessóriozinho Vamos ver o que a gente consegue mais aqui Eu acho que já vou voltar pro 100 mil de ouro Opa, Achei! do Ruffs inclui uma bomba que inflige mil de dano em qualquer de dano aos inimigos, além também de destruir paredes, achamos conseguimos botzão, sobrou 44 caixas ainda Caraca. tá maluco, mano tá maluco oh, top, top, top top, top, muito bom, ainda sobrou caixas e agora a gente vai aqui deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nível 10, com poder estrela e com acessório Agora eu quero ver, rapaziada Agora a gente vai ver 106 mil de ouro O, o Gabriel tá... O negócio tá pesado, o negócio tá pesado Bora jogar? Agora é hora, hein Vamos lá Aí sim, vamos lá, hein Agora, agora tem saco de areia Ah, o card serve vai de mid? Tá Opa Tá aí. Tentei subir pra te ajudar lá em cima Mas acho que nem precisava né? É, a vida dele é uma coisa que tem que tomar cuidado Porque parece ser bem, bem frágil uhum, Sim É, é pouquinha vida Tô Pegando a manha do jogo com ele Voltar e voltar e volta. bem derrubei um. lá, tocou meu super. Cuidado com o Qualquer coisa, se ele pular, você joga no chão. É, eu joguei ali. Acho que agora eu te deu uma ajuda ali, que tirei o muro. Uhum, o Tik não consegue se tancar mais. É Opa, boa, boa. Ah, eu ia, eu ia soltar o saco de areia. Soltei. Morri. Opa! Pega, relaxa. Show. Boa. Pega tudo dentro. Só fica de boa que eu vou lá matar eles. Ah, é verdade. A cabeça do Tic vai no saco de areia. Será que vai? Acho que sim. É como se fosse um Brawler. <risos> um Brawler, né? Na verdade. Saco de areia é muito bom, mano. <risos> muito top, muito top. Legal, gostei, rapaziada. Gostei, hein? Conseguimos a vitória, hein? Conseguimos a vitória. Uh! Muito bom, vamos lá, mais uma, hein. Vamos ver, vamos ver o que acontece. Opa! Tudo deixa eu subir lá do outro lado para ajudar. Boa, jogou sozinha, está louco. Jogou o que sabe, jogou o que sabe. Vamos lá, vamos lá. Ele é oi, invisível. Oi. Nossa. Ai, nossa, jogou muito. Jogou muito agora o, o Dynum. Vamos lá. Tentar abrir lá em cima também. Faz perto com o Dynum. Não é ele, ele tá invisível. Não, ele achou ele ali. Opa, peguei ele. Boa. Nossa, quase matou. Fica bem mais forte mesmo. Sim, aumenta Ficava bem mais, mais forte Dano a vida, Nossa. Aumenta tudo. Morre, morreu. Quebrei lá. show Ah, eu tô Olha lá o saco lá, funcionando. Olha uhum. o saco funcionando. Funcionando o saquinho. Nossa, na hora que eu ia soltar meu, meu super, ele me matou. Caramba, 70 de vida. Tô com o tô com o super, tô com o super. Vai, avança que eu vou passar pra você. Nossa, o Leon, mano. Tava invisível. Ai, ai. Segura, segura. Não morre, não. Morre. Matei. Não. Fecha um canto, fecha um canto e fecho o outro. Fecha a esquerda. Boa, okay. Joaquim. Matamos. Matamos. Tô de super, tô de super. É, vou passar pra você. Boa. Deu bom, hein, rapaziada? Sofrido, mas levamos. Tudo na estratégia, tudo calculado, tudo calculado. Bora mais uma, então, e tá topster. Vamos lá, rapaziada, futebraulio. Vamos tentar pegar aí nosso 27k. Será que nós vamos pegar? Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Nossa, meu, por que que tá mirando pro lado, mano? Caraca, mano, meu... Travou tudo o meu controle, mano. Meu Deus, vocês perceberam? Caraca, Deixa eu ver. Ah, agora voltou. Caraca, ah, mano. Acontece. Vai ver se acontece isso. tem que ficar parado. Pra depois é. Depois de novo. É, sim. Chuta aí Uta nele. Chuta aí yuta. Ah, não. Ah, fui querer soltar meu super pra quebrar tudo. Ainda consegui errar o super ainda. Vamos lá, vai. Caraca, o que eu tive essa? Focou aí, gente. Batou? Pobre não. O bom desse super é que ele, ele cai bem rápido. Ele não é que nem o metal. É então. É isso que era um receio então, meu tipo, que falou, mano. Ah, é que tipo de é bom? Porque aí você joga e ele já vai. É, é meio que instantâneo, ele. praticamente. É. Foi é muito nem, mas boa. Uf, vamos lá, hein? Tá valendo, tá valendo. Tem que tomar cuidado com a Jess. Esse tiro aí fica rebatendo a gente. Opa, opa. Caixa. Ai, ficou em cima da linha. Ficou Nossa, na moral, da linha. na moral, mano. Na moral, mano. Na linha. fazer que é que eu Tá sobrando Caraca É, eu não vi e... isso não, tá? Tô tranquilo Eu então, matei... ah, não matei a Jess Ah, escapou ali Fui no quadro Hum. É um tiro e um novo, então eu nunca esqueço. Ter... Boa, subir, subir, subi. só, só, só segurar. Boa. Eu acho que assim, eu levar a segunda está dele, eu acho que vai ser tipo de um saco de areia dele. Vai. Explodir. Eu... Não. Oh, não. Eu acho que tipo, vai deixar lerdo. Eu acho que seria interessante. É, pode ser também. Bora lá, aí rapaziada, faltam três troféus. Pra poder pegar 27 mil troféus, rapaziada. Meu recorde, ó. Estamos no recorde. Estamos no recorde neste momento. 27k é realidade. Bora lá então, hein, rapaziada. Ó, se eu não conseguir, a culpa é de vocês, tá? <risos> Sem pressão. <risos> Vamos lá. Vamos lá então, hein. Agora é a hora, rapaziada. Bora. Cuidado eu tô ai ai mais rico e matei o cachorrão nesse, nesse mapa arregaço. opa Vai que é uh. isso você é muito dano né mano joga ali na, naquela barreira ali quando você pega a ult e ele tá. me dá né? Onde ele estava gastou a ult Boa, uh, agora eu tô com a ult. Já quebrei. Boa. Amanhã. Ah, errei o chute. Bateu na trave, rapaziada. Bateu na trave. Ih, olha lá o gol de vocês. Boa. Aê, meu time é a última. Eu não entendi. Meu time é o famoso Corinthians. Parece o time do Corinthians, rapaziada. Tá louco? Olha o bot nervoso. Eu nervoso. Não, eu não é o Corinthians ganhava, não. Tá embaçado, né? Nossa, tá mó treta aqui, mano. Nossa, eu morri. Agora é com vocês, hein? Eita, quase. Opa, opa, opa. Ih, agora vai, hein? O oh, wow. famoso jogaram sozinha Tá maluco? 27K, mano. Caraca! Moleque! É oh, 27 milets Muito bom, mano, muito bom! Deixamos no nível máximo e ainda botamos 27K. Incrível, rapaziada! Incrível! Muito top! Aí sim, agora eu tô bem. 27K é outro nível, outra pegada. Muito bom, rapaziada! Então é isso, ó. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, botizão e meu mano card7. Valeu, meu mano. Tamo junto. Tamo é junto. É nóis, moleque. Então é isso, rapaziada. Não esqueça, estamos ao vivo nesse momento. Então vem aí. Todos os dias tem live, mano. Todos os dias tem live aqui dentro da Twitch. Então, link na descrição. Só vai. Tamo junto. Falou e fui.